Chegada, porém, que foi a tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos, por medo que tinham dos judeus, veio Jesus e se pôs em pé no meio deles e disse-lhes, Paz seja convosco. João, capítulo 20, versículo 19 e quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura. Tragada foi a morte na vitória, onde está, a morte, o teu aguilhão? Portanto, meus irmãos, estáis firmes e constantes, crescendo sempre na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Paulo, Apóstolo, 1 Aos Coríntios, capítulo 15, versículos 53 a 55 e 58. Quem, dentre a já extensa família espírita, desdenhará a possibilidade de presenciar um fenômeno das chamadas materializações de espíritos desencarnados. Quem, dentre espíritas e simpatizantes do espiritismo, rejeitaria o ensejo de contemplar a figura espiritual de um ser querido, arrebatado do convívio dos seus pela destruição do corpo físico? Quem de nós não se prostenará reverente diante de um fantasma que, materializado com a aparência humana com a qual o conhecermos, se dá a observação dos assistentes, demonstrando que, a morte foi tragada na vitória da imortalidade e que a dúvida quanto ao sucesso de em túmulo foi substituída pela certeza comprovada pelos fatos científicos que se impõem por meio das almas dos próprios mortos que voluntariamente se deixam contemplar e examinar? Na história da humanidade, não menos importante é o copioso noticiário de fatos de aparições de espíritos, sejam para visão individual ou para apreciação coletiva. Nos dias presentes, o fenômeno tornou-se, por assim dizer, comum, não obstante a precariedade de instrução científica da maioria daqueles que se inclinam para esse melindroso setor da terceira revelação. Dentre os muitos experimentadores do formoso fenômeno, alguns deles, talvez mesmo a maioria, agem levianamente, movidos pela curiosidade e a pretensão, e não obedientes ao verdadeiro senso de pesquisa, destituídos de qualquer critério científico, o que é lamentável porque desacredita a causa espírita no conceito público enquanto avultam as mistificações e as fraudes, e também a responsabilidade dos operantes em face da própria consciência. Apesar de tais prejuízos, o fenômeno existe, foi rigorosa e cientificamente demonstrado pelos mais respeitáveis representantes da ciência no mundo inteiro, e todos nós, os espíritas leais à verdade doutrinária, deveríamos zelar por essa sublime conquista com o máximo respeito e a máxima devoção. É grato aos estudiosos da doutrina dos Espíritos recordar o que os livros clássicos da mesma afirmam sobre este ou aquele ponto. Nunca será vão o labor de reestudar esses admiráveis temas que tantas luzes projetam sobre a nossa razão e tanto consolo, tanta esperança infundem em nossos corações. Por isso mesmo, aqui recordaremos a palavra dos ilustres sábios que no século passado se ocuparam dos fenômenos de materializações dos espíritos, já que voltou o interesse por esse setor da doutrina entre a nova geração dos espíritas. Certamente que não poderemos transcrever muitas páginas dos compêndios que tratam do assunto, compêndios que, em verdade, tão desconhecidos são para a maioria dos experimentadores dos fenômenos espíritas da atualidade. Apenas nos permitiremos recordar certos detalhes de livros célebres que ficaram na bibliografia espírita como códigos de instrução que, juntamente, servem de ponto de apoio ou tese para o que em seguida descreveremos presenciado por nós mesma. Recorramos, pois, em primeiro lugar ao ilustre e sábio William Crookes, cuja memória os espíritas veneram. Eis o que diz ele no importante livro Fatos Espíritas, referindo-se às materializações do já célebre espírito Kate King. Capítulo Formas de Espíritos Kate nunca apareceu com tão grande perfeição. Durante perto de duas horas passeou na sala, conversando familiarmente com os que estavam presentes. Várias vezes tomou-me o braço, andando, e a impressão sentida por mim era a de uma mulher viva que se achava a meu lado, e não de um visitante do outro mundo. Essa impressão foi tão forte que a tentação de repetir uma nova e curiosa experiência tornou-se-me quase irresistível. Kate disse então que, dessa vez, se julgava capaz de mostrar-se ao mesmo tempo que a senhorita Cook, a médium. Abaixei o gás e, em seguida, com a minha lâmpada fosforescente, penetrei no aposento que servia de gabinete. Elevando a lâmpada, olhei em torno de mim e vi Kate, que se achava em pé, muito perto da senhorita Cook, e por trás dela. Kate estava vestida com uma roupa branca flutuante, como já a tínhamos visto durante a sessão. Segurando uma das mãos da senhorita Cook na minha e ajoelhando-me ainda, elevei e abaixei a lâmpada, tanto para alumiar a figura inteira de Kate, como para plenamente convencer-me de que eu via, sem a menor dúvida, a verdadeira Kate, que tinha apertado nos meus braços alguns minutos antes, e não o fantasma de um cérebro doentio. Ela não falou, mas moveu a cabeça em sinal de reconhecimento. Três vezes examinei cuidadosamente a senhorita Cook, de cócoras, diante de mim, para ter a certeza de que a mão que eu segurava de fato era a de uma mulher viva, e três vezes voltei a lâmpada para Kate, a fim de a examinar com segurança e atenção, até não ter a menor dúvida de que ela estava diante de mim. Várias vezes levantei um lado da cortina quando Kate estava em pé, muito perto, e então não era raro que as sete ou oito pessoas que estavam no laboratório pudessem ver, ao mesmo tempo, a senhorita Cook e Kate à plena claridade da luz elétrica. Fim da citação. Por sua vez, o sábio russo Alexandre Aksakov... No capítulo 1 do seu compêndio sobre materializações de espíritos, Animismo e Espiritismo, volume 1, narra este magnífico resultado obtido numa sessão de materializações, extraído de uma conferência realizada em Newcastle pelo conhecido psiquista Sr. Aston e publicada na revista Medium and Daybreak, de Londres, de 5 de outubro de 1877. A chegada da senhora Fairlamb, a médium, levaram à sala designada para a sessão dois baldes, um com parafina fundida, outro com água fria, e colocaram-nos defronte do gabinete, a distância de dois pés. prosseguem informações sobre os preparativos e depois vem a narração do fato. Subitamente a cortina se abriu e diante de nossos olhos se apresentou a forma materializada de um homem. Trajava uma camisa ordinária de flanela de riscado e uma calça de algodão branco. A cabeça estava envolta em uma espécie de lenço ou chale. Era todo o seu traje. O colarinho e as mangas da camisa eram abotoados. Depois de ter descrito com os braços alguns movimentos circulares, como se os quisesse desentorpecer, entrou no gabinete para aumentar a chama do gás, que estava disposto de maneira a poder ser graduado, quer no interior do gabinete, quer do lado de fora. Em seguida, ele apareceu de novo e se entregou a novos exercícios ginásticos, entrou por uma vez ainda atrás da cortina, aumentou a luz e dirigiu-se para o nosso lado com andar desembaraçado e vigoroso. Entregou-se daí em diante a alguns exercícios de corpo e procedeu aos preparativos de moldagem, em parafina fervente. Abaixou-se, tomou os baldes e levou-os para mais perto dos espectadores. Depois tomou uma cadeira que se achava ao lado do Sr. Armstrong e colocou-a de maneira que o encosto separasse a cortina cerca de 20 polegadas, o que permitiu a três pessoas da assistência ver a médium. Sentou-se e começou a moldagem do pé. Durante os 15 minutos que durou a operação, os experimentadores podiam ver ao mesmo tempo o fantasma e a médium, iluminados mais que suficientemente. Fim da citação. Mais adiante, ainda no mesmo capítulo, prossegue o Sr. Alexandre Aksakov, agora citando o longo relatório de outro pesquisador, Sr. Burns, editor do Medium and Daybreak, do qual apenas transcreveremos pequenos detalhes que servirão à nossa tese. A iluminação não era muito intensa, mas suficiente para permitir ler em qualquer lugar do aposento, ver distintamente tudo o que aí se achava e, por conseguinte, distinguir as formas que aparecessem. Os assistentes formaram um semicírculo cujo centro se achava na parede, por baixo da lâmpada, tocando as duas extremidades na parede oposta. Em um lado do aposento havia uma mesa com livros, jornais, etc., Todas as pessoas tinham o rosto voltado para o gabinete e as costas para a lâmpada. Apareceram seis a sete formas materializadas que saíram do gabinete, uma após outra. Nesse número estava um mancebo de gestos muito vivos e ágeis. Ele tomou uma folha de papel de cima da mesa, enrolou-a e pôs-se a nos bater na cabeça com ela, dando de cada vez um salto para trás com grande ligeireza. Outro espírito era Roberto Bruce, que esperávamos com o maior interesse. Eu estava em comunicação com ele havia muitos anos, e éramos atraídos por uma pronunciada simpatia, que continua ainda. Ele era dotado de um poder considerável e conseguia ficar conosco por muito tempo. Certos pormenores daquela entrevista ficaram sempre em minha memória, Bruce aproximou-se da lâmpada e retirou-a da parede. Conduziu-a para o gabinete, aumentou a chama e dirigiu a luz sobre o médium. Ao mesmo tempo, levantou a cortina à altura bastante para que pudéssemos vê-los a ambos. Depois diminuiu a chama e repôs a lâmpada em seu lugar. Ele tinha certa dificuldade em fazer entrar o prego no orifício, pois que aquela parte da lâmpada estava na sombra projetada pelo refletor. Uma senhora, que estava colocada justamente por baixo da lâmpada, de maneira que Bruce era obrigado a inclinar-se por cima dela, quis auxiliá-lo a pô-la no lugar, mas ele não aceitou o auxílio e continuou em seus esforços com persistência. Finalmente acertou. Fim da citação Poderíamos ainda citar trechos empolgantes do belo livro... Região em nitígio entre este mundo e o outro, do eminente Sr. Robert Dale Owen, e o não menos belo Tratado de Espiritismo Prático e Científico, História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, ilustre escritor inglês, onde o leitor encontrará mananciais magníficos para a aprendizagem mediúnica, mas preferimos deter-nos nos dois mestres acima transcritos, compreendendo desnecessárias tantas credenciais para o pouco que, por nossa vez, possuímos para também testemunhar o valor da revelação espírita. E assim passaremos à descrição de mais uma significativa recordação da nossa vida de espírita. Nota do canal Leituras Espíritas.